Olá, gente linda, desse mundo maravilhoso, Domingão, e eu aqui com vocês, mais uma vez, né, trazendo aqui muita alegria, com meu coração todo caloroso, para dar um abraço em vocês, energético, e estou muito feliz já de ver tantos rostinhos aqui, nossa, vocês são demais, estou vendo aqui os comentários, todo mundo já dando risa, risada, chegando aqui com alto astral, é isso, esse aqui é o nosso canal, né? Esse canal aqui é só de amor, de alegria, de paz. E vocês sabem, né? Aqueles que vêm com os comentários engraçadinhos, é bloqueado, é tirado daqui. Então, <risos> só compartilhe amor e alegria aqui no chat, gente. E não esqueçam de compartilhar também esse vídeo com os amigos de vocês, porque eu acho que agora, no domingo à tarde, aí no Brasil, aqui à noite, na Suíça, acho que é muito legal a gente fechar esse final de semana com muito amor, com muita alegria, com ensinamentos, com informações que, com certeza, vai ajudar você. E todos aqueles que a gente conhece nesse momento que estamos passando agora, que é um momento tão crucial, aquele momento da transição, onde todos estão sentindo aquela transformação, aquela mudança que vem de dentro. né? Não tem como a gente negar, todos estão sentindo essa mudança, todos estão sentindo os sintomas da ascensão, e nós estamos aqui hoje para conversar exatamente sobre isso. Será que você também está sentindo sintomas? Será que você está conseguindo lidar com todas essas transformações que estão acontecendo na sua vida, talvez no seu corpo, nas suas emoções, no seu mental? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, né? E antes de eu chamar aqui a minha super irmã galática, né, eu vou só dar uns avisos, né, bem curtinhos, para dizer que hoje iniciaram as divulgações do evento Você é o Todo em São Paulo na Liberdade, no dia 1 de julho. Nós vamos colocar o link aqui no chat, a Erika vai estar compartilhando o link para vocês, assim que uh, algumas, alguns momentos aqui ela vai estar tá postando, né, Erika, o link para comprar o ingresso, para reservar né, o lugarzinho de vocês. São acho que 400 lugares, né, Erika? lá na FECAP, são 400 lugares, tá gente? Então, dessa vez, ainda a gente pegou esse teatro, né, de 400 lugares, talvez em dezembro pegaremos o um maior, mas eu já reservaria o lugar, porque dessa vez vai lotar, né? <risos> e nós teremos convidados muito especiais que vocês amam, se vocês me seguem, vocês com certeza conhecem os palestrantes que estarão lá comigo. Né? e logo, logo eu estarei falando os nomes para vocês. E essa convidada maravilhosa, super, hiper, mega, alto astral, que, estaria, que estará comigo aqui hoje, também vai estar conosco lá no dia 1 de julho, na Liberdade, no Teatro FECAP, neste evento tão lindo que é, Você é o Você ao Todo, onde para cada entrada, nós estaremos distribuindo uma cesta básica e um cobertor para famílias que necessitam da nossa ajuda, do nosso amor, do nosso carinho, né? Então, você é o todo. Logo, logo, a Eric estará aqui compartilhando o link. Era para mim colocar o código QR aqui na tela, mas não consegui baixar agora. Na próxima live, com certeza, nós teremos aqui o código QR também na tela para vocês escanearem e conseguirem já cair lá dentro da plataforma e reservar o lugarzinho de vocês, tá bom? É, sobre o curso Master Coach, que estará iniciando agora na segunda semana de maio, eu havia falado que tinham apenas sete lugares, né? Nós ainda temos alguns lugarzinhos, se você ainda tiver interesse, né, de fazer o curso, é um curso maravilhoso, e com certeza vai transformar a sua vida de dentro para fora, para que depois você também consiga colocar em prática tudo aquilo que você transformou com você, né? E aí você vai inspirar outras pessoas a seguirem o mesmo caminho, a encontrarem a sua essência verdadeira, a se curarem, se tornando quem realmente são né? Então, curso Master Coach Terapeuta de Alinhamento, temos mais algumas vaguinhas, não sei agora quantas, porque eu esqueci de checar antes de fazer a live, mas eh, eu tenho somente 30 lugares como eu já falei, não pego mais de 30 porque a gente dá um acesso e uma, uma assessoria mais individual, tá? Nós, tere nós teremos três professores agora nesse curso, eu, a Diana e o Ricardo, né? Estará um curso assim, bem bem interessante dessa vez e será um prazer ter todos vocês eu acho que é isso que eu tinha que falar de anúncios de eu acho que é isso bom sem mais demoras agora eu vou trazer essa pessoa que vocês amam né toda vez que ela vem aqui é uma festa total a minha irmã galática que trabalha junto comigo no astral a gente tá sempre junto estamos só distantes geograficamente, mas está, estamos todos os dias juntinhas. Eu tenho um prazer quando ela vem aqui participar comigo. Minha querida Marise! <risos> Meu amor! Bom domingo a todos vocês e para as outras pessoas que vão assistir em outros dias. Aqui, estou toda cheia de honra é, para estar ao lado né, da Keu e também ao lado de vocês, para a gente compartilhar tudo que a gente vem vivendo né, com o nosso coração. Né, com a verdade e sinceridade que tem no nosso coração. Aqui, Sim. gente, eu gostaria só de deixar claro, para a gente começar, eu sei que a gente brinca, a gente se diverte, e tem coisas, tem pessoas que até às vezes ironizam né, alguns processos. Eu quero que vocês enxerguem essa live, principalmente a Keurin, ou eu mesma, nós levamos o processo de ascensão muito a sério, a gente traz leveza, brincadeira, claro que sim, mas tudo que nós passamos foi muito sério mesmo, exigiu de nós, exigiu disciplina, nós não estamos aqui brincando de trazer informação, é, nós escolhemos dar cara à tapa, porque alguém tinha que começar a fazer isso e a ter coragem, então assim, é, foi um trabalho de começar a se respeitar e dizer não para o mundo, dizer não para as ilusões, dizer não a tudo que existe aqui e passar é. a ouvir uma única voz o próprio coração então é assim que eu gostaria de abrir mas claro com leveza mas com toda a sinceridade do que eu vivi de tudo uhum. que eu vivi de tantas pessoas que eu tive que dar as costas para ouvir a Sim. mim mesma tá? e valeu a pena então trago esse carinho e esse respeito por mim mesma e o respeito pelo trabalho da Keurin, que é espetacular. Ela não tinha que estar tá fazendo isso. E ela está. Então, com vocês. <risos> e eu também. Nossa, Mai, a gente estava conversando um pouquinho aqui antes da live e eu falei para você, né? Toda vez que eu falo com você, eu vejo uma outra, Marice. Toda vez que eu falo com você, você está um pouquinho mais sutil, você está um pouco você está diferente, né, e a gente estava conversando como é que a gente consegue viver aqui na terceira dimensão uh, com essa energia que a gente está vibrando, né, que eu estava contando para a Marisa, gente, que lá no Egito eu pude ver isso claramente, é, nunca esteve tão forte como lá no Egito, essa experiência, eu tinha que ter ido sozinha para eu conseguir sentir tudo isso sozinha, né, sem me distrair conversando com alguém, mas só eu e eu ali, e às vezes eu ia no restaurante para pegar frutas, né? Quem me acompanhou sabe que eu só comi frutas. Foi só no último dia mesmo que eu fui no restaurante lá e comi alguma coisa, passei até mal. Mas eu fiquei todos os dias comendo só fruta, porque meu corpo pedia essa sutileza. Eu tinha um trabalho para fazer lá na Egito. E quando eu tenho esses tipos de trabalho, que são trabalhos muito fortes em lugares específicos, né? Até depois a gente comenta um pouquinho sobre isso. Meu corpo pede total sutileza. De energia. E aí eu tive que ficar só nas frutas. Não é só porque eu queria e estava com vontade, não. O corpo fala: olha, você vai precisar trabalhar. Então agora, sutilice. E aí teve uma hora que eu fui no, no restaurante para pe pegar fruta lá, acho que era umas 6 horas da tarde. A hora que eu entrei no, no restaurante e eu vou andando, eu sinto aquela vibração embaixo do meu pé. É como se eu não sentisse o chão. Eu vou meio que flutuando, né? A hora que eu entrei lá no restaurante, era como. As pessoas passavam do meu lado, faziam e eu senti as energias, eu não via as pessoas, eu falei, nossa, mas o que, que é isso? Eu tô, eu tô aqui, parece que eu tô sozinha, eu entrei no restaurante, parecia que eu estava sozinha, eu estava em uma dimensão, em uma realidade, onde eu estava sozinha, eu olhava para direita e para esquerda, e eu cadê as pessoas? E eu só sentia as energias passando do meu lado, assim, né? E eu falei, ah, ok, eu sei o que tá acontecendo, né? Eu sei o que, tô, tô, o que tá acontecendo, eu estou em uma outra dimensão, em uma outra realidade, só que eu ainda estou sentindo as energias das pessoas aqui. Só que era como se eu estivesse só, né? Então assim, é, eu só estou contando isso para vocês, para vocês sentirem um pouquinho, uh, para vocês terem um pouquinho da noção do que é estar com o corpo assim já totalmente trabalhado, né? A Marise também ela sabe quantas atualizações a gente passa todos os dias e cada vez que tem uma atualização é uma coisa que é uma parte nossa que morre. <risos> É uma memória que morre, é uma crença que morre, é um, uma, um hábito que morre toda vez que somos atualizados, acontece isso, né? E lá no Egito eu pude ver que, uau, caramba, eu nunca tinha passado por isso, né? E agora eu já estou chegando nos lugares e estou me vendo sozinha mesmo, porque só existe eu ali, né? E eu preciso, a única verdade é aquilo que nós temos em nós. A única verdade é aquilo que está aqui dentro. Essa é a única verdade. Lá fora é tudo uma holografia. Então, quando eu é. senti aquelas energias passando assim, né? as pessoas que, que passavam do meu lado, eu falava, gente, realmente é tudo uma holografia. É. Nada disso, tudo isso só existe dentro de mim. Sou eu que crio toda essa realidade, né? Então, para que eu possa criar uma realidade de amor, eu primeiro vou ter que ser o amor. E para encontrar o amor, eu tenho que ir para dentro. E é... Isso que nós estamos passando agora, essa transformação toda, essa, essa cura, né? Você estava contando, né, Marise, das, das memórias? Conta um pouquinho aquilo que é, você me contou. É que foi. Tudo faz. É, que agora, é, antes era uma vez por semana. Primeiro começou com uma vez por mês, as atualizações, depois uma vez por semana, e agora está cada instante, é bem forte. A, a última que eu tive que aí, eu, tive, eu percebi, eu tava, fui deitar e eu sentia desmembrar mesmo, assim, como se minha boca deixasse de existir, mas ia derretendo, sabe, assim, entrando uns códigos, e o corpo sumia, e aí o coração acelerava, tá, tá, tá, tá, tá, tá. parecia que ele ia parar, eu respirava, eu falei, agora que eu vou? E eles, não, calma, você não vai agora. E eu, não, mas porque eu tô pronta, tá tudo certo, se tiver que ser, vamos. Eles, não, não, não, não é agora, é uma atualização, ok. E aí, começou, eu já tinha percebido antes, mas agora tá claro para mim uh, Todas as memórias que eu vivenciei, que eu vi Essa coisa que a gente fala de olhar os traumas Olhar aquilo que tá pesando Ah, isso pegou E aquele drama todo que eu já vivi também Então eu entendo e respeito Que, respeito que as pessoas estão passando uh, Eu comecei a olhar e não tinha mais memória Falei pronto, Alzheimer cósmico Não é possível <risos> O que, que é isso? Mas não era um apagão de desespero, eu sabia que a memória estava lá, tá, gente? Eu vejo com clareza esses filmes, esses hologramas, mas está tudo claro, purificado. Eu não tenho necessidade de reviver o registro e não tem a dramaticidade e o peso de antes. Está cristalizado. E aí eu comecei a brincar de olhar tudo deixa eu olhar tudo, e eu olhava e olhava tudo, tudo, falei, Ai, que delícia e aí me veio é, primeiro foram as memórias do teu mental inferior, agora a gente vai fazer a cristalização né, das memórias do seu corpo físico, então a gente vai precisar te parar, então você vai ter que parar eu falei, mas como que eu vou parar, imagina, eu tenho isso para fazer eu tenho, não, você vai parar, pum gripe é. Bom, por isso que eu tô com o narizinho assim, mas já tô melhor. E aí eu fiquei mesmo, eu fiquei, eu me entreguei e deixei, e aí senti as atualizações. Mas não há memória, e há um distanciamento dessa realidade de necessidade que as pessoas têm de tudo, é, é, não desmerecendo, tá, gente? Família, essas coisas. Você olha, é gostoso, você faz tudo com leveza, é delicioso mas você entende que já foi, já está cumprido, né? você vive com carinho, com força, com devoção, mas não tem aquele peso de antes, tá? então é. você simplesmente vai ventando em um outro lugar, se sentindo distante de todos os lugares, e o que é legal é que a grande maioria das pessoas que também estão despertando, elas percebem, assim, você uma, uma amiga minha que faz umas canalizações, mas esse dia ela não estava para canalizações, ela estava se divertindo ali em, de outro jeito. Ela olhou assim, ficou olhando. Não precisa de mais nada disso, né, irmã? Você já ó, podia ir. Mas não, você escolhe ficar, né? Você escolhe ficar. Eu falei assim... Qual é a razão de não ficar? Agora que eu posso experimentar um lugar de tanta dádiva, de amor, eu sei que tem mais pela frente, óbvio, mas não tem mais aquele peso de antes. Então, agora veio a etapa da limpeza das memórias. Eu não, eu não fico presa. As pessoas perguntam, eu realmente não lembro zero, porque não importa, importa eu estar aqui. Importa esse instante que eu estou com a Keurin com vocês aqui. Importa sentir as energias, sentir tudo que vocês estão aí pensando, que tem coisas muito legais, tem coisas que não estão legais e eu estou transmutando com os mentores de vocês. Tá bom, eu vim para isso porque eu estava aí e está tudo certo. Mas as memórias começam a ser apagadas, sim ressignificadas, né? Mas numa profundidade, você tem preguiça de chegar para alguém, ah, sabe o que é? Eu estou com esse... Você fala, não, não tem sentido falar nada disso mais. Você só quer viver, só quer tomar um copo d'água em paz. É isso, é, é esse o lugar, mas em profundidade, não só no saber. Eu gosto de falar isso porque o pessoal lê alguma coisinha já acha que está, né, o uh, conseguir. Não é isso, é você dia a dia se vendo. É isso, é ascensão. Todos os dias se permitindo, todos os dias se trabalhando, todos os dias se sutilizando. É. E é isso. Nossa, é muito... É um trabalho, é aquele... É o bem vigiar e orar 24 é. horas por dia. Né? As pessoas me veem assim, rindo, elas me veem assim, brincando com a vida, e elas não têm ideia de que, mesmo eu brincando e rindo, eu estou vigiando e orando. É exatamente uhum. nesses momentos onde eu procuro estar com a frequência elevada que eu estou vigiando e orando. Porque se eu não estivesse, eu não conseguiria sentir essa paz que eu sinto. né? Eu só consigo sentir essa leveza de, uh, de viver da maneira que eu vivo por causa da paz que eu sinto. E a gente só consegue ter paz a hora que a gente vigia e ora o tempo todo. Uhum. né? Então, isso que você contou da memória foi bem lindo, porque isso aconteceu comigo em 2019. Tipo assim, eu voltei com aquela consciência a hora que eu lembrava das, dos... Sabe aquela, aquela, aqueles cenários tristes de adolescência, de, de criança, que toda vez que eu lembrava eu chorava? Sabe? Tipo assim, não sei por que eu passei por isso, eu não merecia passar por isso. E aquele drama, né? E aí, quando eu voltei lá com aquela nova consciência, eu lembrava daqueles cenários, mas era tipo assim, nossa, eu tô contando a história de uma outra pessoa aqui. É uma outra é Carrie. Não, não sinto mais nada sabe, era tipo assim, eu conseguia lembrar de, de, dos detalhes eu conseguia contar a história daquela Karen, mas era assim eu estou contando um filme uhum. sabe quando você vai no cinema você até sente a emoção do filme, você chora, mas você sabe que ela não é sua história então você é. saiu do cinema, acabou, né e era, foi isso que aconteceu comigo Aí, um, em agora, no em outubro de 2022, quando eu tive aquela segunda morte, que eu digo, foi a morte emocional, porque eles trabalharam nos meus sentimentos. Tipo, Karen, você vai voltar agora com as emoções primárias. Aquelas emoções que foram programadas para você sentir. Para que você uhum. conseguisse ficar no planeta Terra e ter as experiências de um ser humano. Essas emoções você vai ter. Agora, os sentimentos você não vai mais ter. E, e isso que é o mais bonito, porque a gente consegue continuar sentindo todas as emoções que a gente tem, mas a é. gente não deixa mais virar um sentimento, porque o sentimento cria raiz e o sentimento uhum. aprisiona a gente, né? E a gente começa a lembrar do passado sentindo algo que não nos pertence mais porque já é passado e nós estamos no momento presente, né? E eu tava contando para você, Maqui, uh, no momento eu ando me desdobrando tanto, mas tanto... Que eu já, quando eu estou aqui fazendo uma sessão de leitura de alma, quando eu estou fazendo uma live, eu preciso da ajuda deles, para que eu fique aqui totalmente falando com vocês e prestando atenção no que eu estou falando, porque eu estou me desdobrando em vários lugares, vários lugares, fazendo trabalho em vários lugares, né? E hoje à tarde foi bem bonito, porque eu deitei um pouquinho, fechei os olhos, e, e eu comecei a entrar no meu canal do YouTube, tem muitos comentários né e eu vejo que as pessoas que estão começando a me seguir agora estão maratonando todos os meus vídeos que são muitos vídeos que eu tenho no canal e aí eu olhando tudo aquilo eu falei gente eu já fiz tudo que eu tinha que fazer eu já passei toda a informação que eu tinha que passar por que que eu ainda tenho que fazer isso né Por que, que eu ainda tenho que continuar nas redes sociais porque eu posso fazer o trabalho de outra maneira e outra pergunta por que, que eu ainda tenho que ficar aqui? <risos> Mas, tipo assim, passou essa, essa, essa pergunta, assim, por questão de cinco minutos, né? Cinco minutos só que eu fiz essa pergunta, por que que eu ainda tenho que estar aqui, né? Se eu já fiz o trabalho, eu posso ir já, não posso? E aí, um, aí veio a voz linda, maravilhosa, de Mãe Maria, e ela falou, agora é hora de abraçar, filha. Agora é hora de abraçar. O fato de você estar aqui com a sua energia falando, passando os códigos através das suas palavras, é o abraço que você está dando de amor em toda a humanidade, que segue você, que escuta a sua voz, né? E aí eu compreendi, e aí eu senti aquela alegria, eu senti aquela gratidão de, ok, é, estou fazendo trabalho, né? Eu estou, na verdade, cumprindo com aquilo que a gente veio fazer, porque nós viemos aqui elevar nossa frequência através da ascensão né, nós Isso. não viemos aqui para tentar, nós viemos aqui para fazer o que viemos fazer, que é elevar a frequência, e esse trabalho é muito sério, né, E a gente, você falou uma palavra no começo que foi muito, muito forte, que foi a coragem. Para a gente é, seguir esse caminho da ascensão, você precisa saber que não tem como você se tornar um novo ser uma nova versão e uma a versão pura do que você é fazendo as mesmas coisas, pensando Sim. as mesmas coisas, falando as mesmas coisas, né? Não tem como. Para que a gente se torne a melhor versão que nós somos, que é o amor absoluto, através da alegria, nós precisamos ter a coragem de permitir que tudo se mude na nossa vida. E essa mudança ela vem de dentro e começamos a vibrar, diferente e essa vibração é o que vai criar a nova realidade. E aí todo mundo. As pessoas se afastam, a família muda, a casa muda, tudo começa a mudar na nossa vida. E para isso precisa de coragem, porque as pessoas ainda estão muito apegadas a uma casa, a uma família, ao dinheiro, né? As pessoas modelos. aos modelos que foram ensinadas, né? Ensinados, todos aqueles aqueles paradigmas, né? Eu tenho gente ainda que que se você pega muito, por exemplo, a diplomas. Eu vou fazer um curso porque eu quero um diploma. E aí eu fico pensando, eu falei, ainda está presa em um paradigma de que é necessário um diploma, né? E, e esses tipos de crenças é exatamente o que prende a pessoa em um lugar e não deixa ela ascensionar. Não deixa ela viver o que é liberdade, porque ascensão é liberdade. É isso. Então, para ter essa disciplina, é primeiro ter a coragem. E quando você tem a coragem que vem de dentro, aí você consegue desapegar de tudo e todos. Né? E a Marise sabe como isso é doloroso, né, Mar? Muito, muito. Porque começa de diversas formas. E você, você vai vendo um carrossel de crenças. E quando você acha que você superou, tem um fio que você não captou que está te pegando ali e aí você percebe esse fio que ainda está te colocando na matrix, você vai lá, ressignifica e vai se soltando, e se solta mais, se solta mais, se solta... Então, é, é realmente aquela casca de cebola que você vai abrindo, abrindo, abrindo, abrindo, abrindo, e, e, e não dá para frear, chega uma hora que você fala, não, agora que eu já comecei, esse florir que parece uma cebola, e depois você vê que de nada de cebola é, né? ele é muito mais que uma cebola vai te soltando, aí você se reconhece num lugar muito melhor. Que é legal falar aqui que, além dessas palavras lindíssimas, que não foram só palavras, que eu vi vários códigos saindo da, do teu eu aí, que tá super ancorado com a sua mônada, é uma coisa muito importante, gente. Um detalhe, um detalhe que você faça, sei lá, vou dar um exemplo do que a gente tem aqui nas redes, um comentário que você faça, com o intento de desmerecer alguém, acredite, para alguém que está despertando não, não chega, não acontece nada. Mas mostra o estado que você se encontra. É, é, o quanto você realmente está se prendendo a mais essa ponta que está te jogando para a Matrix, né? Porque alguma coisa está te incomodando, né? Alguma coisa está pegando aí dentro de você. Então, assim, é importante que vocês tragam essa lucidez, porque vocês são seres de luz também. É só uma lucidez, é, minimamente. Porque eu percebo que as pessoas fazem muitas coisas e elas continuam a usar registros, por mais que pareçam sutis, mas não são, é, com, que tem o tom energético que eu vejo chegar e chega eu falo, nossa, é da pessoa, né? volta é da lá para o papai volta para sua mamãe, volta para o seu papai transmutado que eu não tenho nada a ver com essa ilusão mas eles jogam né, a arrogância, o ciúme, a inveja, a prepotência, o negativismo uma série de coisas que vai derrubando o seu hertz, assim até você cair em, re... em regiões bem obscuras ali, e só fica ali, vibrando lá embaixo, porque te incomoda tanto, ao invés de você pegar a informação, uau, eu também sou tudo isso, que eu suba, né, o que, que tem aqui? É, ou olhar a perspectiva, nossa, eu estou espelhando no outro, gente, vocês sabem de tudo isso, nada do que a que eu está trazendo, ou que eu traga, seja uh, novidade para os seus corações, essas almas tão viajadas, vocês sabem de tudo, isso aqui não é para colocar nós duas num pedestal qualquer, muito pelo contrário, olha a dinâmica que essa mulher traz para vocês, ou até que eu, ou qualquer outra pessoa que venha aqui falar no canal, vocês são, vocês são mestres, a gente só teve, como a Keu lindamente falou, coragem de começar, porque não foi fácil, nem para ela e nem para mim, adoraria que tivesse sido, mas por alguma razão não foi, não foi, foi igual nascer de um parto de mais de 34 horas ali que não saía e sai devagarinho, né? vai saindo a cabeça. É muita coisa para assimilar, é um desmembramento que nem hoje, hoje eu falei para que Eu estou com dificuldade de falar eu, eu não me vejo em mim, eu me vejo em toda parte. Eu me vejo na terra, eu me vejo na água, eu me vejo no sol, eu me vejo fora, eu me vejo em toda parte, nos animais, nas flores, nas plantas, no, no meu marido, na minha filha, eu falo, caramba, uou! É, me vejo fragmentada em células em toda parte, então eu me sinto completamente despersonificada, não é, olhando a Marise e olhando ela, agradeço, mas é uma microcélula perto de quem eu sou. Ela, ela é pequenininha, eu só estou usando essa, essa microcélula que uso né, como minha temporariamente para poder trazer uma comunicação da fonte. Né? Estou totalmente integrada na fonte? Ainda não. Mas eu adentrei a mônada. Eu sinto. Eu uhum. sinto muitas consciências é diferente, aqui dentro. Né? É diferente. E uhum. sinto já a força da supramônada entrar. Uhum. eu vou precisar passar por outro... esse corpo vai precisar de outras passagens, outras codificações está bom, já está pronto, vai acontecer então é totalmente diferente o ponto de vista, aquelas necessidades piquitinhas que a gente tinha não tem, você não precisa de nada a não ser existir então você que está aqui, presta atenção nas suas atitudes diárias é sério não é brincadeira Claro que a gente se diverte, mas é sério, de novo, eu tenho que repetir. Nós estamos falando de uma infinidade de seres cuidando de nós. É a junção de todas as raças que tiveram seu planeta ascensionado para acabar com essa hostilidade do planeta Terra, que é considerado o mais evoluído desse universo. Isso tem que acabar. E uhum. vai acabar, você querendo ou não. Então, a nossa... O nosso refinamento das nossas atitudes vai sutilizando e colocando a gente nesse vórtice que chama por nós, que chama que é a nossa origem, mas a gente está sendo chamado a acordar. Você não precisa mais se caber em nenhuma conversa, em nenhuma situação, em nada, a não ser você mesmo nesse amor. E não é viagem. Ai não, porque a realidade, a realidade era doentia, põe isso na cabeça. Tanto que gerava as doenças. Nós não viemos para isso. É. Nós viemos para ser a própria cura. Tanto que, que eu ontem eu... veio o, o Miguel, o Arcanjo Miguel, que ele estava transcrevendo, e ele falou: Olha, o, o foco, e que vocês já entenderam, mas só para refrescar a memória, o foco é não ter seres suplicantes por ajuda, o foco é vocês serem os próprios curadores. Eu não preciso dizer mais nada diante é, que o povo acha que ele é fofolete. Eu não tenho nada de fofolete, o Arcanjo Miguel. É ele vem para mostrar o serviço. E eu entendo quando ele traz essa força. Porque uhum. somos nós. O amor é forte. O amor diz. O amor clareia. O amor o simplesmente... Amor... É. Ele é. Ele é. E basta. O amor e basta. basta. A Má também fez o curso Master Coach e Isso. eu tenho um módulo lá que é cura energética, né? Quando a gente começa esse módulo, as pessoas chegam com uma felicidade, com os olhos brilhantes. Ah, a Keorin vai passar uma ferramenta de cura, né? É. A Keorin agora vai, vai passar a gente a técnica dela para curar todo mundo. Aí começa a aula e eu falo assim, não existem ferramentas. Exato. não existem ferramentas de cura, estão vendendo um monte de coisa lá fora, tudo é válido, tá gente, tudo é válido porque é uma experiência humana, isso é tudo uma ilusão, uhum. e eu sou bem direta, <risos> bem direta, e quem me conhece sabe que eu estou aqui para desmistificar toda essa ilusão lá de fora, isso. não existe ferramenta de cura nenhuma, Todos esses cursos que estão vendendo aí de, de cura é uma ilusão. Porque você é a ferramenta. Eu sou a ferramenta. E a hora que eu aprender a usar o poder que eu sou, eu sou a própria cura. Agora eu não estou aqui para curar ninguém. Que mentira é essa? De colocar a mão em alguém e curar alguém? Eu não posso é. fazer isso. Porque isso. A, é cada um curando a si mesmo. Então, o maior curador é aquele que se, que se cura a si mesmo. Porque ele curando a si mesmo, ele vai conseguir mostrar para o outro. Inspirar o outro como é que o outro pode se curar. Então, nesse meu módulo, cura energética, eu ensino as pessoas a trazerem de dentro deles o um mestre que eles é são de cura. Para eles serem a própria ferramenta. Não é necessário uma mesa, não é necessário nada. Não é necessário um pêndulo, nada. Nenhuma oração é necessário. Só, somente o amor é necessário. Isso. Coloquem isso na cabeça de vocês. É só o amor que é a verdade. Uhum. Eu estou aqui falando com vocês e eu estou vibrando. E eu estou suando. Está muito forte. Está tá muito, muito forte. forte essa energia aqui tá hoje. Muito... Eu estou vendo aqui um pouquinho o chat das pessoas dizendo que eu estou um pouquinho diferente hoje. Hoje está realmente diferente a energia. Eu voltei diferente do Egito. Uhum. Porque o trabalho que eu tive que fazer no Egito foi muito forte. Se vocês soubessem os pontos que eu tive que trabalhar e o que eu vi naqueles pontos Nossa. e como eu tive que se utilizar e como que eu tive que me desmembrar para fazer aquele trabalho, eu fiquei uma madrugada inteirinha trabalhando. Está limpando a consciência, né, tão densificada da Terra. Né? Eu estive tá em lugares com portais, mas de energias muito negativas, Não. muito negativas, que eu nunca tinha visto na minha vida. E aquelas energias que eu via naquele lugar é se espalhava por todo o globo terrestre. Isso. A partir daqueles três pontos que eu tive, todo o globo terrestre é influenciado e manipulado. Que coisa, gente, eu nunca tinha visto isso. Então, sim, eu voltei com uma consciência diferente, um, eu voltei com uma energia diferente de, para, para, a gente tem que mostrar para esse agora. mundo que eles precisam sair dessas regras, dessa manipulação, dessa matrix doentia em acreditar que lá fora é a verdade é a realidade, para com isso, gente. Sai dessas crenças que vocês aprenderam, esses hábitos, esse costume, que isso já tá na hora de acordar, está na hora de sair eu... dessa matrix, né? Eu estava eu lá com você, que eu ando, assim, eu não lembro de todos, mas eu ando me sentindo, vai... O que eu consigo captar de algumas memórias de onde eu me desdobro são mil em todo lugar. Aí eles falaram, é o dobro mais que o dobro, mas tudo bem, vai devagar. E eu, tá. E aí eu me vi limpando num outro setor. Você estava no setor fazendo esse trabalho da limpeza da... da... Era, uma, era uma... Parecia uma malha, assim, de pensamentos. Corrosivos, miasmas. né? E eu estava num outro setor, mas eu te vi, a gente... E você estava em volta de uma espécie de cilindro, sei lá o que era aquilo, bom, claro. enfim. E aí eu estava eu fazendo, e só que a minha parte, é, eu via o fluxo, vocês energizavam, o grupo que estava com você é extremamente organizado, são muito. muito incríveis, é disciplina, muito. por isso que eles falam, vocês precisam ser disciplinados aí embaixo também. Né? Aí, só que vocês mandavam essa energia e eu fazia o trabalho de como essas, essa energia negativa estava influenciando as pessoas nas mentes, no, nos chakras, nos pontos dos corpos. E quando eu ia lá para trabalhar, né, a gente levava essa energia soprando para que a pessoa não entrasse nesse gatilho, era igual um fantoche é. a, a energia da, da grade magnética, mas tão inconsciente que as pessoas não percebiam. Por isso que eu comecei a live falando... É dessa coisa que você acha sutil de um comentário de incômodo, gente, parou. Pediu para parar, parou mesmo. Porque isso é grave. Está te colocando, pode até ser em menor escala, mas vira um efeito dominó. Que aí você não entende por que, que você se colocou ali. Não, entenda agora que você se colocou porque você permitiu. E aí você girou nesse automatismo. Então lá, aqui eu estava fazendo esse trabalho geral, no planeta Terra, e nós estávamos limpando os chakras para que as pessoas começassem a parar de fazer escolhas tão negativas e influenciáveis. Começando partindo do ponto de, do autodespertar: eu não preciso, por que, que eu estou fazendo isso? E muitas delas questionando: mas por que, que eu estou fazendo isso? Isso dava uma calma. Só que ainda era um percentual muito pequeno de trabalho porque a grande maioria ainda de forma inconsciente acaba caindo e entrando na repetição porque a mente ela já tá ela tá totalmente enraizada e ela fica girando, girando, girando, você fala, meu Deus. até que uma hora você entra, você entra no jogo do negativo, né? Observa distante, dá um passo para trás, só um toque que eu dou, porque eu vi algumas pessoas fazerem isso e a gente influenciava. Que eu faço parte dessa mentoria, influenciava. Vai, você consegue, vai, sai daí. Ah, eu estou usando esses termos, mas a gente só fazia na energia, né? não ficava gritando, <risos> <tô uma> louca, <risos> vai, vovó, tá, né? aqui eu faço, vai, para de me encher um saco com esses é. problemas, para de falar de problema, saco. <risos> mas é né, né? pois é e, e era lindo porque as pessoas escolhiam sair e enxergavam falavam, Eu não quero ir, você deixa de dar atenção sai do teu canto ai mas é difícil para de falar isso por favor você é tudo na sua vida, não é difícil vamos olha aqui, olha o exemplo a Keurin, tantos exemplos que ela trouxe aqui Tantas pessoas, ela mesma pode falar para vocês, como ela me, me reencontrou aqui um ano atrás, como que eu estava? Como que eu estava? E a diferença exponencial se dizendo: eu posso, eu consigo, eu vou, eu estou disciplinada, sem sair por aí desesperada ouvindo tudo, não, ouvindo a mim, Você porque eu sou tudo energia. que eu preciso. Você foi com amor, né? É! É! Uhum. Caramba! Tchau, tchau, tchau, amiga! Ei! <risos> tá de brincadeira comigo? Então, assim, só pra quebrar o gelo, porque, né? O Caramba, papo tá a gente sério. tá pegando pesado aqui, amiga. É, tá pegando, mas. Eu acho que o pessoal tá se assustando aqui um pouquinho. É, mas, gente. <risos> Com a é... versão que é em séria. Gente, oh, a Gaion, às eu... vezes, ele é bem sério. Ele é bem não, são... A Gaion, na verdade, ele não é muito de rir, não. A Gaion, ele é bem sério o que eu sabe, a, a mãe Maria antes de ontem que eu exagerei, fiz uns trabalhos aí, eu exagerei mesmo, confesso, mas eu tava empolgada e aí eu me entreguei. Só que aí, quando eu voltei do trabalho, eu tinha, ao invés de só 400 miasmas para limpar, eu tinha mil. Então eu precisei de mais tempo ali purificando, aí a mente. Tá, tá, tá. A mãe Maria eu sempre, a gente vai para lá, né, Para conversar, ela tá mostrando já o novo humano, como é a formatação, muito legal, aí ela, não venha conversar comigo até que você se purifique, porque você está se purificando, essa forma, <risos> pensamento, filha, olha isso, tá totalmente desenfreado, você precisa, limpar. eu falei, a verdade, mãe, falou, ajudaste tanto, agora se ajude, você já sabe o que tem que fazer, eu falei, tá bom. Aí fiquei lá, limpando, limpando. Aí quando começou a voltar um pouquinho da minha sanidade, da minha lucidez, ela, agora você está pronta, vamos conversar. É, não, não tem, eles não conversam com a gente, cheio de bagunça, cheio de... Não, não é tem ponto indireto. de conexão. E ela falou, não falarei com você. Neste estado deplorável, não. Você assim, não. Falei, nossa, mãe, ela estava fardada. Então, assim, aquela coisa oh, que não é firme. Vamos, filha, uma mãe de verdade, sabe? Oh. E aí eu fui fiz, e fiz, ela, pronto, competência, é isso, filha. Então, é, é nesse lugar que eles estão incitando. As mensagens estão muito parecidas com essa veemência agora. Claro, com muito amor, gente. Porque a vida inteira suplicando e fazendo as coisas tortinhas, suplicando fazendo as coisas tortinhas, é igual um alcoólatra eu não quero parar com álcool não tô com forças, tá bom, você recebe todo o aparato todo o carinho a gente entende a dificuldade que é pra sair de vício tarará, tarará, tarará. você recebe todo aporte, você recebe por anos tudo, tudo, e você vai lá e você não se esforça você volta a se drogar pelo amor de Deus você tem que usar toda a força do teu eu, porque esse é você. Não é um mínimo que te declina para o negativo, é o todo sendo amor. Nesse lugar em expansão que ativa a luz de... Estou aqui, estou viva, estou vivo. Vamos! Não tem, eu não sei, não vai dar. Isso não existe para ninguém. Então é usar toda a força do teu coração, toda a força dos seus órgãos. Mas se eu sei... Então está na hora da gente usar. E é essa mensagem, porque a diferença de nós para eles é porque eles se usam em totalidade. E nós aqui, a outras pessoas, a outras pessoas aqui e ali, não. E aí fica nesse eterna, nessa eterna repetição do problema. eu tô com problema. Você não está com problema. Você que tem que se tirar dele e parar de ficar contando, repetindo, repetindo, repetindo, repetindo, repetindo. que vai chegar uma hora que você vai cansar cansar de ser o que você não é. É que eu... É, e, uh, quando eu voltei que eles me disseram você vai agora passar os códigos né e simplesmente amar você vai voltar para simplesmente amar e essa manifestação do amor é simplesmente através da alegria não existe um outro caminho para se conectar com a alma a não ser com a alegria é não verdade. existe é um verdade. outro caminho coloquem isso na cabeça de vocês por que, que vocês acham que eu faço esse trabalho aqui com vocês não existe um outro caminho para se conectar com a alma, a não ser a alegria. É, é verdade. Porque ninguém vai sentir o amor se não for pra, pela alegria. E é. ninguém vai sentir a alegria se não for pela paz. É. E ninguém vai sentir a paz se não se libertar primeiro. De quê? De todas essas porcarias que vocês aprenderam. De toda essa realidade lá fora que você acredita ser verdade. É. De tudo isso que você compra, essa mesquinharia, de acreditar que você é esse personagem. É Personagem. acreditar nesse drama todo, né, então observe uhum. o seu personagem, o que que seu personagem está brincando hoje nesse teatrinho que você acredita ser verdade né, é isso qual é a tristeza aí que tá te colocando lá embaixo que faz parte do seu teatrinho e que esse teatrinho aí é somente para esse personagem que você escolheu ser agora, é. qual que é o teatrinho que você tá vivendo que você acredita ser verdade tá na hora de tirar os véus Está na hora de começar a enxergar que lá fora é a pura ilusão e que a única verdade está dentro. E que se você não ativar essa alegria dentro de você, em saber o que você é, você vai continuar sendo uma pessoa desalmada aqui nessa terra. Você vai continuar sendo uma pessoa que está vivendo morta aqui na terra. Pessoas sem alma são mortas, vivas. São Sim. zumbis. Você acha que aqueles aqueles filmes de zumbis são apenas ficção? É a mais pura verdade. Quando eu olho o planeta Terra lá de cima, da malha magnética, a única coisa que eu vejo aqui são zumbis. Sim. Pessoas funcionando dentro de um programa manipulado. Se Eu vou falar uma coisa para vocês. A grande manipulação vem de Kuwait e eu não sabia disso. Eu não sabia, Má. Eu nunca estive lá naquele lugar. Eu nunca tinha sido levada para Kuwait, para Síria. Nunca tinha le sido levada. E a grande manip manipulação é daquele lugar, daquela região isso. de Kuwait, de Irã, Iraque. É ali que está toda a manipulação. Eles, eles formam todo o programa dessa matrix ali naquele lugar. Isso. E é por isso que eu falo para vocês, eu voltei totalmente diferente do Egito, gente. Eu voltei eu com uma outra alto. cabeça. E tem a, outra coisa, eles negociação. me disseram, volta, volta, desmistifica lá embaixo. O que, que é espiritualidade, pelo amor de Deus? Isso. Isso. o que é espiritualidade, espiritualidade não é religião espiritualidade é. não é você ficar orando, né? ficar fazendo um monte de oração uhum. oração de limpeza, oração disso isso não é espiritualidade, gente é. e Legal nem esse negócio conhece. de gratiluz aí para todo quanto é lado é. É. Gratitude, gratiluz, né tem uma é, comediante a aqui que, fica... que brinca assim namastê, namastê meditação Sim. o dia inteiro não. o dia inteiro escutando música zen né mas que, eu... que, na verdade, dentro do coração está aquele rebuliço todo que ela nem sabe que tipo de personagem ela está vivendo, né? Teve uma vez que foi o próprio Miguel também, eu lembro claramente, assim. É... Foi até depois de uma leitura de alma com você. Que ele me apresentou, o gladiador, né? Falou, você entende? Nós precisamos de trabalhadores que façam Façam, trabalhar, mostrar a verdade, fazer acontecer. Dessa forma as pessoas vão acordar. Nós não escolhemos pessoas que ficam trancadas sem a necessidade de expor o que precisa. Todo trabalhador, todo desperto, qualquer um que seja, não importa o departamento, vem com uma necessidade explosiva de espalhar precisa. Estamos nós estamos aqui fazendo o quê? Ele falou. Trabalhando. E se nós não estivéssemos aqui, quem estaria trabalhando no lugar? E aí na Terra quem está a fazer? Reproduzindo mesmo o mesmo programa das religiões? E aí eles são muito carinhosos e respeitosos com a etapa inicial, que é importante, claro, tá tudo bem. Só que já foi. Já passou tem um novo chamando, que é a religião que mora dentro de você, não é uma coisa que te encolhe, é que te solta da gaiola, e você se expande para tudo quanto é lugar, é, então eles estão convocando pessoas que façam, não importa o que você falar, ah, vou vender coxinha, rindo, vegana, brincando, Tá bom, mas que você faça. Sim. Vai pôr um reiki ali na coxinha, uma energia, seu amor, ou qualquer coisa que você acredite, que você ache, qualquer técnica não técnica, seu amor. Que tudo é importante, tudo é válido, desde que a gente espalhe nas atitudes diariamente. Eles falam que, quanticamente falando, acelera o processo com as suas atitudes. Nenhuma vírgula vai ser ser aceita neste planeta de negatividade. Gente, isso é sério é a que confirma aqui. Ah, sabe que eu não enlouqueci? Nenhum tris, nenhum grão de areia estará para o negativo neste planeta. Não vai ser aceito, entendeu? Ai, é para ter medo. Não, não é para ter medo. É só para se ligar. Quem decide isso sou eu. Eu não vou permitir. E mesmo que você capte, a gente está aqui. Captou, eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu não deixo isso ressonar dentro. Porque eu escolho já sei o que sou. Ai, mas o outro... O problema é do outro. Ele vai acordar. A gente está aqui para um ajudar o outro. A gente está mudando a consciência desse planeta. Sim. Só que a gente precisa se unir. E nunca teve tanta união. Por mais que sejamos minoria. Nunca foi... Tão incrível ver esse movimento, porque gente, era nada, era mais pesado antes, até que eu passou pelas mortes, e eu também aqui de um outro jeito, era, era, era pesaroso, agora, quem tá passou, sabe agora tá mais facinho, agora tá mais facinho para vocês com anestesia geral, bora lá, né, praticamente, né, porque tá mais fácil mesmo, porque tem mais pessoas predispostas, é. Então, vamos só tomar cuidado com esses detalhes e não tenha mais medo de se colocar. Não é tentar converter ninguém, não é isso, gente. É o seu padrão de vibração, onde quer que você vá, se sustente, vamos. A gente vai mudar esse lugar, vai acontecer. Claro, Exatamente. não estou falando que a gente vai ver aqui. Uhum. Nós vamos ver tudo transformado. Mas muita coisa a gente vai poder ver. Com porque certo. eu já vi, e vai ser lindo. É, e o mais legal da gente falar uma, é que não existem escolhidos. Todos Exato. nós somos. Todos, Todos nós, somos. nós somos. Todos nós já somos ascensionados. Todos. Isso, isso. E isso é, é, é importante das pessoas saberem. De que ai, elas ficam frustradas. Nossa, mas aquela é está vendo, aquela é está escutando, aquele é está psicografando e eu não sou nada, não sou ninguém, meu Deus. Você já é tudo e basta Você é o, o próprio amor Você é a essência da fonte Você é a extensão da, da sua alma Da sua mônada Você já é tudo uhum. né? Ler, é, não. escutar, ver Essas coisas É necessário? Aqui não Aqui é necessário você ser humana Ser humana Uma ser humana sutil é aquela ser humana que só sabe amar é isso. aquela ser humana que não dá definição que não julga, é. que simplesmente olha tem compaixão isso. Né? Que, que, que quer abraçar que quer, que quer somente dar amor e ver as pessoas felizes como ela é que, que, que vê as pessoas tendo paz como ela tem isso, isso sim é ter um dom lindo que é o dom de amar o maior dom que existe neste mundo é o dom de amar se você souber amar você não precisa ver nem escutar se você ainda precisa ver, escutar, é porque você não tem fé. E se você não tem fé, porque você não sabe o que você é. Então você quer ter o melhor dom e o mais bonito de toda a era, de todo o universo? Simplesmente aprenda a amar novamente. Você simplesmente se esqueceu. E quando a gente se esquece do dom de amar, a gente fica doente. A gente não sente mais alegria, a gente não sente mais o prazer nessa vida. Sabe que hoje, enquanto eu estava dando uma olhada nos meus vídeos, vocês cê não, não sabem mais. Eu leio o meu próprio livro. <risos> eu leio o meu próprio livro que eu falo, caramba, cara, você escreveu isso mesmo? <risos> tipo, eu olho meus, meus vídeos e eu falo, o? Que que é? uau, você realmente já passou por muitas coisas. Tipo assim, eu vou para os primeiros vídeos do meu canal. Falo, que falo, Keké, você passou por tanta coisa. Caramba, olha onde você está. Olha o seu processo como foi do despertar, Deus. quanta dor, quanta quanta morte, quanta, sabe, sendo podada e toda vez que eu era podada doía, porque é. eu tinha que me desapegar uhum. de alguma coisa, alguma coisa mudava na minha vida, caramba. Olha onde que eu tô. Uhum. Vocês acham que foi fácil chegar até aqui, gente? Não. Na Marisa não também não tá aqui, não foi fácil para ela, não, não tá sendo foi no fácil. Soco. Foi Foi na porrada, pra... foi no soco. Todo dia eu era ro... tava roxa, com o braço quebrado. Foi muito porradaria, gente. Muito porradaria. Era todos contra um. Mesmo. É. E, eu rece... e eu não tava impondo nada para ninguém. Eu só falava, gente, eu só tô na minha. Mas não, incomodava. Tá acontecendo. Volta, volta. E aí, a asa... Sabe quando você já se sente maior? A asa tá... Ai, mas aqui não é meu lugar. Vou dar um rolê. Aí eu saía, ficava no quarto, meditando. Então, as pessoas quase me internaram. Acredito. É, e eu não tava fazendo nada de mal para ninguém. Eu só tava questionando o porquê que a gente tinha que um machucar o outro. Ou uhum. porquê que tinha que comer tanta carne, ou porquê que... Coisa simples, né? Fazer família sair de narcisismo, essas coisas. Eu questionava... Vocês pararam para pensar por que, que as pessoas estão agindo assim? Ou por que, que você está falando assim comigo? Incomodava. Você está louca? Porque a realidade do mundo é dor. eu, nossa, mas alguma coisa dentro de mim fala que não. Está no mundo de Bob? Falei, putz, cara, eu acho que não, gente. Eu, e aí foi crescendo, conforme eu fui falando, fui falando. Mas óbvio que doía, porque parte nossa estava lá e também fazia parte também dessa composição. Uhum. É E depois quando você se destoa Meu Deus do céu Sabe é que eu, ta, eu ficava lá na Eu ficava às vezes lá na piscina né, Do hotel E aí tinha algumas pessoas que passavam assim, Que tava sentadas hum. E aí a hora que, que as pessoas passam Senta do meu lado, eu já sinto o campo dela E eu tô num desdobramento Tão forte que eu começo a, a Escutar o que elas estão pensando E o que elas estão uhum. sentindo, sabe? E aí, de repente, vinha todas aquelas informações eu falava, nossa, um dia eu já estive aqui. Tipo assim, ai, eu não sei porque isso tá acontecendo comigo, eu não mereço essa vida, né? Eu queria uma vida melhor, nada aqui nada é. tá me agradando. Tipo assim, esse tipo de pensamento, eu escutava e falava, um dia eu estive ali, né? E hoje... Eu vejo tudo isso e está tão distante. É uma Karen tão distante daquela Karen que ficava falando nossa, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Não, a Karen hoje, ela simplesmente fala, eu tenho o agora. O meu agora é o meu agora infinito e no meu agora eu tenho que sentir paz. O que é que eu posso fazer agora para que eu sinta paz, alegria, amor incondicional por mim mesma, pelo próximo, pelo planeta, por todo o universo? O que é que eu posso escolher agora para que eu seja esse amor incondicional? Porque eu só tenho agora. E quando você sabe que você só tem o agora, é um dar sem querer receber. Porque se você está dando agora um amor e você sabe que você só tem agora, você sabe que amanhã é uma ilusão, daqui a 10 minutos é uma ilusão, então você vai dar agora sem querer receber, simplesmente doar. Esse é o amor incondicional, é aquele amor que não é egoísta, em fazer alguma coisa só para receber algo em troca, como nós fomos programados a ser. Nós fomos programados para ser produto de produtos, e isso precisa acabar. Nós precisamos ser livres novamente, livres dessa matrix, livres dessa manipulação, e simplesmente amar. É só para isso que estamos aqui. E quando a gente compreender esse processo, as dores vão cessar, as doenças vão acabar, o sofrimento não vai mais existir, apenas a alegria. E é somente a alegria que vai fazer com que você se conecte de novo com a sua alma, que vai fazer com que você receba novamente todas as informações que você esqueceu, né? mas quando você está conectada com a sua alma, você não tem mais perguntas, já faz muito tempo que eu não solto uma pergunta. aí eu não estou entendendo isso. Faz muito tempo, Mar. Porque quando a gente está totalmente conectado, a gente só fecha os olhos, a gente vai lá para dentro e nós somos a pergunta e a própria resposta. Se você é a pergunta e a própria resposta, você vai saber que você está conectado com a sua alma. E quando você está conectado com a sua alma, você se conecta com o Espírito. Enquanto você não estiver conectado com a sua alma, não tem conexão com o Espírito. E aí que você fica preso e fica aqui num piloto automático, rodando igual um João bobo aqui, não sai do lugar. E fica naquele looping e não sai do lugar. Então, como é importante agora, você não se distrair mais. Para de procurar tantas informações lá fora. Pare, porque tantas informações desinformam e te afastam daquilo que você é. Foque somente na única verdade, que é você o amor que você é. Essa é a única verdade. Todo o resto é apenas uma ilusão, é uma história. Eles me dizem sempre assim, o lugar para onde eu fui levado não existem nomes. Não existe um lugar, o um lugar para aquele lugar, aquele espaço onde eu fui levado. O ser humano ainda precisa de nomes, lugares origens, ainda está muito apegado com histórias, Ai, eu preciso saber da história da criação do mundo, eu preciso saber da minha origem estelar, né o ser humano ainda precisa de muita historinha para viver aqui não é necessário você só precisa saber que você é amor e basta não fique com tanta curiosidade em saber de tantas coisas que não vão te ajudar na verdade a se conectar com a sua alma Sinta apenas o que você é. E para você descobrir o que você é, não é com racional. É simplesmente com coração. E é simplesmente no sentir. Aprenda a ficar só no sentir. E recebam essa mensagem que veio da 12ª dimensão. Não é, HIO? É. Que tá na hora de você frear uma direção... E seguir por um outro lado. Vocês foram inundados de códigos de luz. Neste momento. Inundados. Chama dourada em toda parte desse planeta. É emocionante ver. Eu amo. Nesse lugar. Nessa alegria que nós somos. Essa chama é nossa. É de todos nós. É como bem colocado aqui. Não tem um escolhido. Quantas vezes nós escutamos, você é um escolhido de Deus. Para que as pessoas se sentissem especiais. Eu ouvi que Deus está comigo porque eu sou muito amado. Só que a retórica é outra. Todos nós somos escolhidos. Cada um tem a sua importância. Dizendo assim, dessa maneira, para que vocês compreendam melhor. Não há um outro jeito. A melhor maneira é para que vocês entendam. Vocês são uma única peça universal, criando, se recriando em toda parte, não apenas neste universo considerado tão novo, mas em outras ravonas que esperam a visita da consciência que está aqui de vocês. Vocês já passaram por todos? Vocês vieram da fonte? Está na hora de abraçar esta verdade aqui com estes códigos que estamos inserindo. Não se prendam apenas a palavras, não se prendam apenas a questões, a histórias, não ao que você está sentindo aqui, agora, filhos e filhas. Expandam para toda parte. Vossa energia não cabe neste planeta Terra, não cabe neste universo. Vossa energia passa por todas as estrelas, todos os sóis. Tudo são vocês. Todas as ideias que vocês criam, brincam de criar, são suas, ora essa. Então vamos, vamos recriar este planeta aqui com a sua verdade, porque você, todos vocês, são os escolhidos de Deus. Acendam! neste pulsar que chegou acendam nesta verdade não dormam mais porque vocês vieram ser a própria vida florida neste planeta terra e não duvidem que nós os amamos que nós os glorificamos e que muitos dos que estão comunicando aqui também são pedaços seus em resgate de uma parte nossa que apenas adormecia. Vocês são importantes. Voltem para casa em consciência, agora. Muito obrigada. Gratidão. Bom, eu acho que quem está aqui no chat... Um... Tá sentindo que a energia tá diferente hoje, né? Karen também tá totalmente diferente, porque desde, desde antes que começar a live, a Gaião já tava totalmente presente. E a mensagem tinha que ser passada, né? Vocês estão acostumados com Karen dando risada, brincando, pulando. Mas hoje tinha que vir uma mensagem um pouquinho mais séria. Porque é necessário, né? E. Não sei como é que vocês estão se sentindo, porque eu nem estou prestando atenção aqui no chat, mas é, que eu vi toda a egrégora visitando vocês, eu vi aqui um furacão de energia, e esse furacão está passando na, em todos os lares, de todas as pessoas que estão assistindo e de todas as pessoas que vão assistir, não existe tempo nem espaço, não existe o, o, esse tempo que nós conhecemos linear, mas tudo está coexistindo em todos os lugares na mesma hora. Então, vocês também estão sendo visitados pela nossa egrégora agora. Como vocês sabem, eu e Marisa, a gente trabalha juntas todos os dias com as nossas egrégoras, e, e a energia é muito forte, né? Quem se conecta com essa energia... Sabe que um, alguma coisa começa a mudar em suas vidas. <risos> alguma coisa começa a, <risos> a borbulhar aqui dentro. Ah, é. Eu tenho que mudar. Eu tenho que começar a ver uma diferença na minha vida. Ninguém sai das nossas lives a mesma pessoa. Ninguém sai. E eu acho que isso vocês sentem muito forte no coração de vocês. Depois vocês vão conseguir dar os relatos, né, Márcia? <risos> que a gente sempre que recebe eu. no dia seguinte os relatos. O <risos> que o mesmo você falando sério, tem a, a, a menininha, né, porque a sua versão búdica é uma é muito <risos> fofa, douradinha, assim, já tinha visto, eu te falei, né, uma época, aí eu falei, que fofinha. ela ela é doce, ela é fofa, ela é, vem com carinho, né, vem com, vem com, com a cintilância que precisa, né? as pessoas perceberam, a, a, a seriedade e a leveza que a gente pode levar está nas nossas mãos, está na cara, a gente já sabe disso, a gente só precisa agir junto. Agora, né? sem ter, ter medo de ir. É, a gente não tem que ter medo de nada. É, é o nosso planeta, é a nossa Gaia. É, ela está conosco. Nossa, vai ajudar-nos, Lúcia, a gente entender esse fluxo que ela está direcionando, porque a, a Terra já está na ascensão dela. Agora tem que ver se, se as pessoas que estão aqui vão seguir. É Essa... uma escolha, né? É a escolha de cada um. Todos, é. todos têm o, o direito né, de, de fazer a sua própria escolha. Vocês Isso. podem ficar tanto na vida que vocês estão acostumado, acostumados, Isso. né? Como vocês podem fazer a escolha da ascensão. Só que é aquilo que a gente conversou no começo: é necessário uma coragem, porque tudo vai mudar na nossa vida, na vida de vocês. Uhum. Tudo muda, para que haja uma nova versão de você, que é a versão, a, a versão você mesmo, né, é a versão sem máscara, a versão sem Isso. camadas, é a versão totalmente sutil, transparente, verdadeira, Isso. né, Isso. quem me acompanha sabe que aqui não existe teatro, o Kellen é assim uhum. o tempo todo, uhum, quem me conhece uhum. pessoalmente pelas lives, eu sou assim o tempo todo, é. aqui eu não tenho mais capa, não tenho mais nada para esconder aqui, e quando você sutiliza tudo, aí é você. É. E para que você consiga ser você, é necessário passar por um processo de podagem, de limpeza, de cura. E para isso é necessário um passo uhum. de coragem. Eu quero. Eu quero essa ascensão. Eu quero essa nova versão de mim mesma, que na verdade não é uma nova versão. Na verdade é a sua versão verdadeira. Né? Que está encoberta Nossa. por tanta crença, por tantos valores distorcidos. Dest então, escolha. Faça a sua escolha, mas ninguém vai te forçar e nunca ninguém vai te julgar, nunca ninguém vai te apontar o dedo e falar, Ai, você não escolheu, então você vai para o inferno, isso não existe. Não existe. <risos> tudo comum. é muito amor, é muito amor, só que você pode escolher em ficar na vida que você está, brincando nessa matrix, toda, né, nessa manipulação, é sua escolha. Uhum. Né? Ah, eu, tá bom, eu estou acostumada com tudo isso, deixa eu ficar aqui, é sua escolha. tá? Ainda é amor, tudo é amor. Só que você pode escolher para uma dimensão totalmente diferente. Uma dimensão onde não existe mais <risos> dor, não existe mais sofrimento, não existe... onde você é livre. Você não se importa mais com o que as pessoas falam, você não se importa mais com julgamento, você é simplesmente você. Isso. Né? E Isso. essa liberdade é vida. Vida é liberdade e liberdade é vida. Né? Quando você sorri, você... Você soluciona tantos, mas tantos desafios na sua vida. Quando você sorri, quando você agradece, quando você é simplesmente o um amor, você soluciona muita coisa. Mas sabe quando é que você se transforma? Sabe quando é que você evita dos problemas virem? Quando você simplesmente fecha os olhos, acalma a mente coração, vai lá para dentro. É. O silêncio é a maior sabedoria de um ser humano. Isso. Então silencia, desconecta lá de fora Se conecta no dentro É lá dentro que está a verdade uhum. Eu acho que todos vocês aqui receberam a mensagem Que lindo, Tio. Obrigada, obrigada a cada um de vocês Obrigada a você que eu por desbravar os caminhos aí Mostrar a verdade do que a gente estava escondendo dentro de nós Vamos neste trem cósmico, meus amores Cada um Escolhendo o vento, qual o vento que você vai pegar? É agora ou vai deixar para amanhã, vai ficar se contando desculpas? Se eu fosse você, pois eu é. aproveitava, porque o sinal foi dado. É, eu e amanhã, amanhã não verdade. existe, né, Mar? Amanhã não existe. Amanhã não, é uma grande ilusão. Ou é agora, <risos> ou nunca mais. Vai, é melhor ir. <risos> Só vai, porque você vai de qualquer jeito. Então vai consciente. <risos> Mar, estão perguntando aqui quem foi que você canalizou. Nossa, era tanta gente. Eu... Quanto a que eu fui falando, eu, eu, a Gaião estava o tempo todo, né? como ela falou, claro. mas eu fui, eu vi que eu totalmente inserida lá na mônada dela e eu estava na, na mônada que eu faço parte, então eu estava eu tava totalmente imersa a muitas consciências, muitas, muitas, passaram muitas... Vertentes de quem eu sou e também do que a gente conhece aqui, eu vou dar os nomes porque eu sei que o pessoal ainda é, precisa disso como validação, né? A Fraternidade Branca, muitos outros seres já ascensionados que passaram pela Terra, que já estão passando pelo processo, até pessoas aqui que estão lá na Mônada, mas fazendo já o seu trabalho, conectados. Uhum. Eu sentia várias pessoas aqui, muitas consciências, assim, mas eu não me vi só nessa mônada que eu participo trazendo a informação. Foi muito bonito porque as mônadas uh, se abraçavam. Eu sentia o fluxo de energia girando em várias outras, assim, eu não consigo explicar e ex exatidar para vocês, é é complexo, mas assim, me vem sete girando com vórtice e aí passando pelos logos e, e indo para os canais e chegando até vocês. Por isso que veio forte, assim. Então, é, ah. Vamos chamar de Deus, né? É a fonte, é, a fonte. Eu lembro que quando a Gaiô me deu o nome dele, né? Ele disse assim: "Ah, crianças, é. vocês ainda são muito apegadas a nomes, né? Nós somos é. apenas uma frequência e uma melodia, mas se você quiser me chamar de um nome, me chame de Gayou". É, é, é isso. É isso, eles inventam os nomes ótimos. Paula é. tá perguntando aqui, tá me enchendo os pacovaca quer saber seu nome. Ai, inventa qualquer um aí só para ela acreditar. Eu, ai, mas não, não vou estar mentindo, ferindo. É. Ai, mas Ana, eu já fui Maria, já fui João, já fui Cássio, já fui... Ai, fala qualquer um, qualquer um, desses, só invento um novo. <risos> Para mim, tanto faz, porque eu vou saber que eu vou estar sendo chamada. Então é muito engraçado. É. É, esses é, nomes. Muito legal. Não... Mas foi eu bonito quando ele me, me deu o nome dele, ele falou assim, ok, agora sinta o meu nome. Ah. E aí, quando eu se sinta o meu nome, veio a frequência com as cores, sabe? Eu senti assim, veio um, um furacão que ficou aqui à minha volta, né? E aí eu senti a frequência de H1, que é muito forte, né? Não tem como você não sentir a frequência dele de 12ª dimensão. E aí ficou aqui ao meu redor e as cores, as cores, sabe? E ali a, a mensagem foi decodificada do nome dele, através de uma, da frequência melodiosa, que é o nome dele. Ele não Ele tem parece... forma, né? Muito eu, não eu vi uma, algumas vezes. Não... É uma, ah. uma energia, né? É uma Você foi a única elétrica. pessoa, na verdade, um, fora de mim, né? Que conseguiu ah. ver a Gaion e sentir a Gaion. Você foi a única pessoa até agora. Foi muito eletrizante. Tem, eu tenho a tua com a Bajur da minha sogra aqui, gente. Deixa eu mostrar para vocês porque foi essa intensidade de luz que eu via em volta da assim, bem forte. <risos> mesmo, só que elétrica, uma luz elétrica envolvendo e, e adentrando, né? As conexões neurosinápticas, o coração dela, e puff, dava um pulsar, e aí ela se envolvia, né? Ela foi muito linda, assim, muito lindo e hoje é a mesma coisa, só que é engraçado, a sua captação, como você trabalhou esse corpo de um jeito é, bem maravilhoso, a conexão está maior, né? Ela tá maior, parece que ela se funde mais com mais Eu sou mais totalmente facilidade. fundida, né? ninguém percebe é. quando eu estou canalizando a Gaião. Bom, na verdade as pessoas percebem sim, tem algumas pessoas aqui no chat que sabem exatamente quando a Gaião está falando, é. porque é. É, é muito eu e ele somos uma coisa só. É uma, uma coisa só, é uma vocês coisa. ficam uma única luz agora, era né? isso que eu queria falar aqui antes, vinha as eletricidades, é. né? E agora você se funde uhum, e vem essa totalmente. força, é uma coisa mais inteira, né? Totalmente, é muito bonito mesmo. Mas tem algumas pessoas aqui que são bem sensíveis e toda vez que a Gaião fala, ela fala lá ah, é a Gaião que tá falando agora. Que bom que vocês ah, percebem. É, tem umas pessoas aqui bem, bem sensíveis para essas energias, né? Mas, gente... Vamos falar um pouquinho do evento, você é o todo, a Mar. vai estar tá com vamos, a gente, né, Mara? Vamos, óbvio que eu vou. Você acha <risos> que eu vou perder? De jeito nenhum. Levar a luz é, é com a gente mesmo, vamos. <risos> vamos, né? Você teve lá no, no primeiro evento, né? Foi, foi fantástico, né? Foi, lindo, foi incrível. Um foi um, um trabalho profundo de limpezas e encaminhamento. É que agora vai ser totalmente diferente. Vai. É, a Terra está num outro estágio. Então, eu tenho certeza que a proposta vai ser outra, né? Claro, sempre de levar luz, mas vai ter uma outra força girando ali. Né? Então, assim, eu vou, eu vou amar, tá? Vão vir muitas coisas na hora, né? Porque as pessoas estão avançando tão rápido, ainda bem, né? Então, eles falaram, não adianta se programar tanto o que vai dizer e tal, porque chega lá na hora, vão ser outros recados, outra é. energia que vai ser colocada ali, que as pessoas estão voando. Obrigada pelo convite que eu vai ser incrível. Ai, ah, você já faz parte do você todo, né? Eu vou amar, eu vou amar falar com você. Bom, vamos falar. Eu vou falar os nomes. Deixa eu ver se eu não esqueço de ninguém, né? Deixa eu ver se eu consigo me lembrar de todo mundo. Bom, tá. Marise, Upava, Hélio Gabriel, Emmanuel, Henrique Gasparetto, Meire J Costa, Frank Menezes. Uh, Meire Yamaguchi, Andréa Schuler e uhum. o nosso queridinho Glauberzito também estará lá conosco. <risos> <risos> e todos nós estaremos lá o dia inteiro, será das nove uhum. da manhã até às seis horas da noite e será um formato totalmente diferente, Marise. Sabe como que ah, será? Mudou. Como é, que vai Não ser? será mais um palestrante sozinho lá no palco, mas serão sempre dois ou três palestrantes no palco. Ah, vai ser uma conversa delícia. tipo o João Soares. Mas é ótimo. Vai ser lindo. É ótimo, assim. Uhum. Ganha ritmo, né? Sim, vai ser bem descontraído, porque nós vamos colocar ali três, três palestrantes juntos para um debater com o outro, um, né? Trazer pergunta um para o outro e, e conversar aquela conversa divertida. Né, para interagir com o público também, vai ser um formato totalmente diferente do primeiro, e eu acho que as pessoas vão amar. Então, gente, uhum. a Erika colocou aqui, ó esse aqui é o link, tá? Se vocês copiarem esse link aqui ó do Bit.ly e colocarem lá na internet de vocês, na, no endereço lá, vocês vão cair lá na plataforma, vocês já vão conseguir reservar o ingresso de vocês. Como eu falei, o Teatro FECAP tem apenas 400 lugares, então... Reserve seu lugar com antecedência, tá? <risos> e toda a entrada será revertida em cestas básicas e cobertores, Isso. né? Um, a Marise também conhece, na verdade foi a Marise que me falou dessa ONG, que é Anjos da Cidade, a Marise também faz os trabalhos lá de vez em quando, né Marise? Isso. Sai nas ruas para distribuir os alimentos, os cobertores... Uhum. E nós faremos isso de novo. No sábado é o evento, e no domingo estaremos saindo nas ruas distribuindo os alimentos e os cobertores. Então, precisaremos sim também de voluntários para estar tá fazendo esse trabalho. Logo será publicado também o um link dos voluntários. Tá? Então, todos vocês são muito bem-vindos. É um trabalho muito lindo mesmo, que estará sendo divulgado aí no, no planeta todo. né? O você é o todo. Que essa é. ideia seja copiada por todos. Sim, para a gente sempre um ajuda o outro da melhor maneira, né? Não só brincando com essa coisa que a gente fala, né? O momento espiritual, mas aí vem a prática, que é, que se resume em toda a live que a gente fez aqui. Ok, o que é praticar espiritualidade? O que, que é praticar amor? É olhar para o outro, é olhar para você, é saber olhar e ter coragem de ser quem você é. E falar assim, ó, oh, eu tô aqui, estou junto com você. Eu sou assim, você topa? Vamos, eu vou te tirar dessa. Você aceita uma ajudinha é. e aí depois você caminha com as próprias pernas? Porque essa é a finalidade. Quem está precisando de ajuda não vê a saída. É? Então não adianta abandonar totalmente. É? Tanto que nós estávamos também nesse lugar uma época e nós tivemos toda a ajuda, todo o apoio, todo o estímulo energético e principalmente, através das palavras, através de um abraço, através de inúmeras situações kármicas para poder se acender. Então Com agora certeza. chegou a vez da gente fazer a nossa parte. Né? É, então, certeza. bora lá. A gente vai, gente, primeiro de julho, das 9 até as 6 horas da tarde, lá na Liberdade, Lindo. em São Paulo, no Teatro FECAP. Já agenda aí, já, já marca na agenda bem, bem grande hoje, é dia Julio. de... Julho. Primeiro né? de julho. Uhum, tá. tá? tá bom. Então, esse vai ser o evento você todo. Eu estarei também dando workshops, estarei viajando pelo Brasil um pouquinho para poder fazer os trabalhos, dando palestras, mas tudo isso será divulgado mais tarde. Agora nós iremos nos concentrar no você todo, tá? Com as divulgações. Então, Marisa está lá, o Glauber está aqui também no chat, ah. né? Ele, acho que as pessoas estão meio que tirando sal porque eu falei o nome dele por último, mas os últimos sempre são os melhores. Quer dizer nada, né, Glauber? Quer dizer somos nada. Somos um, somos um. É, a gente sempre deixa ver. Um, por último aquele que são os melhores, tá, Glauberzito? Então, por favor, não fique triste. Lindo, ele é um querido. É, o queridinho, daqui da semana, todo mundo espera pela live com o Globo nas quartas-feiras. <risos> Gente, então é isso, Ma. Que lindo foi ter você aqui hoje, que lindo foi passar essa mensagem. Eu que de agradeço. Acordar uhum. mesmo de despertar, né? Mesmo você ali tentando se recuperar, você veio aqui <risos> porque. porque assim, <risos> Não mas tá Você, tudo certo. eles colocaram ali assim, para, né? Através de uma. Uma gripezinha comigo foi Oi. cortar a internet <risos> de onde eu tava. Veio uma tempestade e cortaram a internet. Ó, para, você tem que descansar porque você tem outro trabalho para fazer. <risos> foi assim. É assim Senão mesmo. Senão eu não ia parar, que eu sou meio cavalo. Eu também. Eu tenho essa fazer. cara de fofolete, mas eu sou um cavalo. <risos> e eu não paro. Não para para fazer, eu vou obstinada. Até o é, fim. Hum. Ai, cara de cavalo. Só um gripão maravilhoso para mim pô. Ai pôr. meu Deus. Do nem céu, sei mas... como eu não torcia ao longo <risos> Foi só agora no final para ir embora. Agora é, agora, agora é, é hora acabou. de ir embora. <risos> <risos> Ai, minha amiga, então olha, muito obrigada mesmo. E você é muito especial. Obrigada por toda a ajuda que você você me dá lá no astral todos os dias, todas as noites, todas as madrugadas. Obrigada. Eu sinto você, você sabe, né? Estamos sempre juntas. Ah, linda. Estamos unidas. Nem preciso dizer o quanto eu não. agradeço Não, não tudo preciso. Tudo assim, obrigada Todos <risos> vocês que estão escolhendo despertar Obrigada Antes era um saco despertar, agora tá muito gostoso Então vamos gente Vamos que tá mais fácil, tá mais leve Aproveitem Que a estrada foi aberta para vocês é isso. Bora lá E tá bem Bora. asfaltada <risos> Com a grade cristalina Só vou. Com certeza só vai. Gente, um beijo no coração de vocês. Eu vou colocar aqui na descrição o link do evento, tá? Tá tudo bonitinho depois aqui na descrição para vocês simplesmente clicarem e cair lá na plataforma e reservarem o ingresso de vocês. Então, um lindo domingo para vocês, uma tarde de domingo, uma linda semana para vocês que essa energia continue reverberando no corpo, nas células, no emocional, na mente. Continue reverberando e que vocês aumentem Isso. a frequência de vocês através dessa mensagem, tá? Então, uma linda Beijo. tarde de domingo. Beijo! <risos>